fala pessoal tudo bem bom nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um processo que eu costumo usar aqui nos vídeos que produzo partindo de vídeos que foram criados em softwares 3d tá por exemplo é, o virei o lumion o escape o twinmotion o d5 tá e partindo do vídeo cru que você gere nesses softwares, nesses programas de renderização, como que nós podemos criar uma pós-produção básica e, e muito bacana usando um software que eu já uso há um tempinho, que eu acredito ser um custo e benefício, tanto no, na curva de aprendizado dele, quanto no valor e, e na facilidade de uso, que é o Filmora, tá? Eu tenho aqui aberto o Filmora, eu tenho aberto aqui um projeto que eu fiz aqui, tá? Eu vou mostrar aqui, grosseiramente, aqui olha, rapidamente, o que que, o que... Vou explicar um pouquinho desse projeto, é um unho simples, tá? Que está no SketchUp, e aqui embaixo foi gerada uma imagem, neste caso eu usei o Twinmotion para fazer, tá? Poderia usar o Lumion? Claro, pessoal. Poderia usar o Unescape? Claro, tá? Independente do software que você usar, seja para criar imagens ou vídeos, nesse caso nós vamos falar de vídeos, de pós-produções, pós-produção básica de vídeo, tá? É, vou usar o Filmora, nesse caso aqui é, eu criei os vídeos com Twinmotion, tá? Então olha só o que eu fiz aqui, eu criei é, dois vídeos pequenos, eu já vou mostrar aqui o um vídeo cru então olha só o primeiro vídeo se tá? ele saiu desse jeito no caso do Twinmotion tá? ele saiu desse jeito ó. então eu fiz dois takes no Twinmotion desse, desse vídeo tá? essa animação do moinho é uma ferramenta que o Twinmotion tem de gerar umas animações, acho bem bacana reforço não estou aqui defendendo softwares tá? apenas que essa imagem do moinho é bem interessante E é ela que eu vou usar para mostrar para vocês O funcionamento do Filmora E essa aqui, olha, é a segunda parte Do vídeo, tá? Aí tem aí a, esse, esse banco é um banco do Quixel Megascans tá? E olha aí, primeiro plano, segundo plano E aqui virando o, o nosso moinho Então, presta atenção, esses dois vídeos Aqui São vídeos que eu exportei do Twinmotion do mesmo jeito o reforço que você poderia estar tá exportando do, de outros softwares então, tá, vamos lá pessoal vamos conhecer um pouquinho do Filmora tá? eu estou aqui com o Filmora aberto vou fazer um overview para vocês bem rápido tá? para vocês entenderem o que, que a gente pode fazer com ele nós temos aqui a pasta mídia que é onde a gente é, arrasta todos os arquivos que a gente vai usar tá? então nesse caso eu tenho o logo aqui da arquiteto, eu tenho uma imagem do sketch, por quê? porque eu vou nesse, nessa aula vocês vão ver eu vou criar uma, uma pequena historinha então eu vou mostrar, olha, começou no, no sketchup aí eu vou fazer uma transição mostrando nos vídeos vou colocar um texto e vou aplicar alguns filtros também nesse nosso pequeno vídeo então a historinha é essa, bem, eu vou mostrar para vocês ela pronta, para ficar mais sim faço entendimento então olha só esse aqui é o vídeo final é, tem um barulho de fundo Tá não pode ver que tem filtros aplicados a ideia é essa mesmo deixar meio meio como se fosse uma pintura um então, barulho de fundo de vento olha só é, o logo o escrito e o vídeo os dois vídeos aqui unidos Tá? esse é o vídeo final que nós vamos fazer. Então vamos lá. Voltando aqui para o Filmora. Nós temos aqui uma, uma, uma barra aqui, né? Para a gente colocar as mídias, ou seja, imagens e vídeos. Nós temos aqui áudios, o Filmora ele tem áudios é, que você pode usar sem problemas de direitos autorais. Tá? Então olha só que legal. Lembrando, tá? Eu tenho a versão paga, eu tenho uma conta aqui, olha só. Tá? E assim é muito barato a versão do Filmora. E por que, que vale a pena ter a versão do Filmora paga? Porque ele tem aqui o filme stock, né? Que são diversos plugins, efeitos, motions prontos para você usar, ó. Prontos, prontos, tá vendo? Pack de web, tá vendo? É, para vídeo já tem, tem tem vídeos que você pode usar que você não precisa pagar, tá vendo? Como eu tenho aqui um plano, eu posso baixar o que eu quiser aqui, tá vendo? Áudio também, que são áudios que você pode usar com royalty free, imagens, tá? E ele tem um monte de efeitos, tá? E eu, inclusive, eu, inclusive muitos desses efeitos que existem aqui no, no, no Filmora, eu já uso, eu já baixei aqui para o meu Filmora, tá? Então isso é um negócio bem bacana. Tá? Que eu que eu acho assim sensacional no filme no Filmora. Bom vamos voltar aqui ó, continuando. Comentei sobre áudio, títulos. Os títulos são né, ó, entradas, né? Então aquele título de primeiro, impacto né, que impacta. Só que a gente tem aqui vídeos, por exemplo, é, é, com legendas prontas. Esses, essas informações que você coloca embaixo à esquerda, que ele chama de terços inferiores, a gente vai usar um deles, tá? Créditos finais, legenda, que eu, eu ponho muita legenda também nos vídeos, né? E tem um monte de outras coisas aqui que já são próprios, ó. É, lá daquele pack que eu mostrei para vocês do Filmora. Então, pack de educação, ó lá, é, Tem aqui pack de arquitetura, né, ó. Tá vendo? Para você escrever, para fazer apresentações. E é muito simples, basta você pegar e arrastar. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem, tá? Tenho vários, ó. Tenho vários, ó. ó que a gente pode estar tá usando. Isso com relação a títulos. Transições. Transições, né? De um vídeo para o outro, ó. Tem muitas. Nesse exemplo que eu fiz, eu não usei. Mas eu vou colocar um exemplo de transição só para vocês verem como funciona. Efeitos são, são, são os filtros, Tá? Eu deixei aqui ó, três filtros separados que eu usei para chegar naquela vibe daquele vídeo do moinho lá, né? Que ele parece meio que um sonho. Né? Mas enfim, você pode mesclar aqui através de camadas, filtros, e em cada filtro você pode é, colocar a quantidade de, de, de o valor, né? a intensidade de cada filtro. Então você fica muito livre para você chegar num, num estilo visual que te agrade, tá bom? Lembrando, isso não é obrigatório, você pode usar ou não, tá? Mas, ó, tem muitos, muitos filtros para você usar. Elementos, elementos são é, esses, esses motions já prontos, então, ó, clique e saiba mais, né? A gente tem também aqui os, os elementos ó, separados aqui por categorias, tá vendo, ó? Então, é bacana, porque se você for fazer algum vídeo que, sei lá, um vídeo de vendas, né, que vai falar do preço, você pode só arrastar e colocar um final de um vídeo combinado, tá aqui uma mãozinha, né, tem isso que são animaçõezinhas que a gente usa. E o tela dividida é muito bacana, porque você pode estar tá colocando, ó, vou fazer um exemplo rápido aqui, ó, vou trazer aqui, ó, tá, arrasta, você arrasta. E aqui, olha, ele cria dois, dois, momentos. Então, por exemplo, eu posso pegar o vídeo 1, colocar aqui, ó, e o vídeo 2, colocar aqui. E quando eu com a barra de espaço, eu clico aqui para andar na timeline olha lá, mostra os dois vídeos ou duas fotos acontecendo ao mesmo tempo, tá? Isso é só para mostrar, e tem vários exemplos aqui, ó, de divisão de telas. Bem, vamos começar a fazer então esse vídeozinho nosso aqui tá não quero esse vídeo não quero que seja longo eu só quero que vocês entendam o poder do filmora. então olha só como eu falei para vocês a primeira coisa eu quero começar esse vídeo com a imagem eu vou eu vou tirar isso tudo aqui ó eu só vou deixar esses essa, esses filtros aqui porque eu não quero perder eles aqui para mostrar para vocês então olha eu arrasto para cá vocês vão entender quando eu posicionar ele no vídeo então vamos lá começou Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa imagem, tá? Que é a imagem do nosso SketchUp aqui, ó. Uma outra coisa, pra gente saber o tamanho aqui da nossa tela aqui, ó, a gente vem em arquivo, configurações do projeto. Aqui você muda, olha, 16 por 9 para Instagram, tá? A gente aqui pode trabalhar aqui, ó, Full HD, HD, tá? E eu aqui vou trabalhar nesse esquema mesmo, ó, panorâmico. Ah, mas ficou tela preta aqui fora Tudo bem, ó. a gente pode vir aqui ó, E puxar Para que caiba Corretamente aqui dentro Pronto O botão de Space Ele faz andar, olha só aqui tá? E aqui ele está dando Em torno de 5 segundos de animação Ok Agora o que, que eu vou fazer Agora eu vou pegar o primeiro vídeo aqui ó. Seguro e arrasto ele aqui ele vai perguntar, ele disse que meu vídeo tem 30 quadros por segundo, porque lá no software, no caso do Tui eu soltei em 30, mas se eu quero manter em 30 ou 25, 25 dá um pouco mais aquela sensação cinematográfica, então eu vou usar 25, ele adapta. Então, olha só, meu vídeo está rolando aqui, ok? A primeira parte do vídeo aqui está acontecendo, tranquilo, sem problema algum, ó. E ele fica aqui. Agora, olha só, vou pegar o vídeo 2. E vou arrastar ele aqui. Então, olha só, terminando o vídeo 1, um, ele vai começar o nosso vídeo 2. Tá bom? Ok. Transições. Lembra que eu falei? Se eu quiser fazer alguma transição entre um vídeo e outro. Eu vou pegar aqui, por exemplo, essa. Clico, seguro e arrasto e encaixo aqui, ó, bem certinho no meio dos dois. Olha o que vai acontecer. Ó. Eu venho aqui e aí ele vai fazer um... Tá? Então aqui são várias transições que você pode escolher No meu caso, aqui no meu projeto Eu não quero ter transição nenhuma tá? Eu quero Opa, Ctrl Z Deixa eu selecionar aqui Aí, tirei a transição tá? Eu quero que seja uma coisa leve Uma coisa tranquila tá? Ok Bom, basicamente a gente montou Mas vamos supor que eu queira colocar uma transição aqui ó, Porque aqui Realmente não tem a ver com o vídeo, né? Então aqui a gente vai colocar uma transição, ó. Eu vou colocar... Eu vou colocar a transição... Tem uma da transição mais bacana, assim. Eu gosto muito dessa transição aqui, ó. Vou colocar ela. Então, olha só. Tá aqui parado e... A transição ocorrendo. Ok. Agora, aqui na minha mídia, eu tenho um som, ó. Vou clicar duas vezes... Aqui tem um pedacinho de um som like, from 500 meters away, on a Que eu peguei, um pedacinho que ele fica fazendo... É o barulho de moinho mesmo, com com, com vento Ó, ba... the... oh, aqui ó a ele... ele fica um pedacinho só, tá? Um pedacinho só é... com esse barulho de vento então, o que, que eu vou fazer? Eu vou trazer, ele é muito maior, esse áudio é muito maior, mas eu vou descobrir esse pedacinho, tá? Eu vou descobrir esse pedacinho e vou cropar, então eu vou fazer uma pequena edição. Então, olha só, clicando e segurando aqui, ó, na timeline, você diminui aqui a relação dela aqui, ó, pra gente poder enxergar. E eu vou começar a achar esse pedaço. Vamos lá, away. Ó, um quilômetro para trás. Onde que eu achei isso? Meu, fuçando no YouTube, tá, pessoal? <risos> é, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ó, ela acabou de falar, eu vou vir aqui, ó, nessa tesourinha e vou cortar. Cortei, vou pegar esse pedaço aqui e vou apagar, porque só vai começar... Desse pedaço em diante aqui ó, ó, vamos ver quanto tempo fica sem ela ficar falando nada, ó. aumento aqui I like. tá esse pedacinho aqui ó, esse sem clico aqui em cima, corto e apago o resto, fiz isso olha só, presta atenção aqui ó é de trilha de áudio de vídeo, tá? Eu vou trazer aqui. Ah, mas ela é menor. Não tem problema, ó. Eu trago, clico em cima dela do Ctrl C, venho no final dela aqui, ó, e do Ctrl V. Do Ctrl V de novo. Aqui eu clico e jogo aqui. Vou dar outro Ctrl V. Por quê? Porque quero que vá até o final da minha animação. Sincronizo, clico aqui. Corto e apago Então olha só, vamos ver como ficou Tá vendo? E o que, que dá pra fazer? Clicando duas vezes aqui em cima da nossa, da nossa trilha de som Eu posso aqui, ó, dar um fade Olha só, pro som não começar duro Ele começa abaixo e vai aumentando e aqui pra terminar, clico duas vezes e faço no um fade out, ó, ó, feito, tá? Tá muito então, bem. O que mais que a gente precisa fazer aqui? Vamos colocar a logomarca. Pensa que isso aqui são camadas, aqui é que nem um Photoshop, né, ó, o, a, a, o som não tem problema algum, mas se eu quero que venha alguma coisa em cima do que eu tô fazendo, olha, eu arrasto pra camada de cima, pego aqui, ó, e jogo até o final, Tá? Porém, porém, porém, eu vou colocar ela aqui em cima, por quê? Porque, olha, nós temos aqui, ó, essas três camadas de efeitos que eu vou misturar aqui. E eu não quero que a logomarca participe desses efeitos, se eu quisesse ela estaria embaixo, ok? Bom, vamos selecionar aqui a marca, clica, vou deixar ela bem pequenininha e eu quero ela aqui. Aí com as setas, ó, seta para cima e para baixo eu deixo, eu faço aquele ajuste mais milimétrico. Beleza, pessoal, falta só o que agora? A gente colocar filtros, ó. Eu vou colocar um por um para vocês verem, ó. Aqui eu fiz um conjunto de três filtros, ó. Como que coloca filtros, né? Você vem em efeitos, aí você vem aqui, ano 70, clica, segura e arrasta, ó. Ó, arrastei aqui, ó. Na hora que passar, olha só aqui, ó. Anos 70 Tá vendo? E se você clicar duas vezes nesse, nesse efeito, você pode aqui ver a quantidade de efeito que você põe. Então aí é uma questão de você ir testando e ficar de acordo com a necessidade gráfica né, de design que você precisa. Então vou tirar, óbvio, se você quiser que fique em todo o vídeo ou em algum pedaço do vídeo, você só arrasta até onde você quer, tá? Aí ah, eu quero que uma tomada esteja de um efeito e outro em outro efeito. Ok, você, você pode fazer isso. Então, olha só, eu usei Beautiful Memories, então olha só, primeira coisa já com o Beautiful Memories, ó, tá vendo? Deu uma... você consegue perceber a diferença? Ó, aqui, e ó, ele deu uma clareada, né? Tá aqui, Beautiful Memories, aí eu usei luzes cinematográficas, então agora ele junta as duas, Tá vendo? É bem sutil o efeito, tá vendo? Ó, ó, posso pôr muito mais ou muito menos aqui, tá? Aqui é bem sutil. E o 007 aqui? ó, O 007 também tá bem pouco, ó. Porque, ó, eu posso deixar ele aqui, aqui ele fica muito lavado, tá vendo? Então eu deixo ele, eu acho que ele tava com 9 aqui. Tô um ok, o que eu faço agora? Agora eu acerto isso Aqui na minha trilha, ó Pra ficar certinho com o tamanho total do meu clipe Ok, e pra finalizar? para finalizar eu vou fazer um fade out Tá? Deixa eu achar aqui o fade out Que é transições Que é desvanecer, ó Eu vou jogar desvanecer aqui O que, que vai acontecer, ó Na hora que ela tá aqui, ó Ele vai apagar Apagou e ficou a logo, tudo bem. Então a gente vem aqui ó. O efeito começa aqui, né? A gente vem aqui ó e traz para cá. Então, quando começar a apagar a moça, né? Apagar a moça, apagar nosso efeito, ó. Ele apaga tudo. Pronto, pessoal! Ó, um projeto completinho, feito isso. Né? Salvou, exporta. E a gente vai exportar aqui. né, Vídeo, moinho, aula. Vamos escolher aqui a pasta, né, essa aqui eu vou pôr em, vou pôr aqui, deixa eu ver, na minha pasta ruim aqui mesmo, seleciona, aqui você vê as configurações, né, você quer exportar aqui em HD, em Full HD, né, eu deixo ele fazer aqui do jeito que tá mesmo padrão e clico em exportar, e olha só, agora ele vai exportar o nosso vídeo com todas as configurações aqui da nossa edição do Filmora. Vamos esperar ele fazer. Fez. Encontrar alvo. Ele vai abrir a pasta que a gente salvou. Eu venho na pasta. E aqui tá o vídeo, ó. Então, esse era aquele vídeo que eu fiz e esse é o vídeo da aula, tá? Ah, eu gostaria de colocar alguma coisa escrita. Tudo bem, olha só o que a gente faz. A gente sobe aqui, tá? A gente ganha aqui um para cima vem em títulos aí a gente escolhe os títulos que a gente quer né se você quiser começar com um título né um título de abertura lá eu arrastei gostei desse modelo então olha só eu só posso baixar aqui de novo tá ó tá aqui o título clico duas vezes e mudo o título aqui ó sei lá, ponho um né um exemplo, né pessoal isso aqui é só para vocês entenderem como que é dita né é por arquiteta pronto ah, mas eu gostaria que aqui ficasse maior gostaria que fosse bold é só você tá, é só você ir aqui ajustando o tamanho tá bom fez isso? pronto, olha só Começou, olá E aí, ó, quando termina aqui, ele termina lá. Se você quiser que fique um pouco mais de tempo, você pode vir aqui e colocar um pouco mais ou menos de tempo, tá bom? Bom, vamos ver como ficou aqui o nosso, então, que a gente acabou de fazer. Entra aqui a imagem do sketch. Tem o um efeito de transição. O somzinho de fundo. Então, aí vem a primeira imagem, aqui a logo. A transição aí, ó, é, é, é direta, ou seja, não tem efeito de transição, tá vendo? Aí vem aqui a segunda parte, né, da menininha. Lá no 3D eu pedi pra ficar um pouco nesse quadro. E agora vai vir o efeito de desvanecer. É isso, pessoal, tá? Eu... Eu recomendo vocês usarem o Filmora, o Filmora tem muita coisa pronta, vocês viram que é muito tranquilo de você trabalhar com ele, trabalhar com efeitos, tá? Ó, uma outra coisa, se eu clicar duas vezes na imagem, ele vem aqui ó a gente poder ajustar a imagem ó. Então, ó, alto, tá vendo? A gente pode aqui ajustar contraste, tá vendo só? Tá, é, é, saturação, olha só tá a gente pode aqui tá vendo ó? tem todos os elementos que a gente pode estar tá fazendo aqui ó tá ó, é, virar tá vendo virar escalar tá vendo nosso vídeo tá é croma sombra auto melhoramento se você clicar ó, ele faz um auto melhoramento tá vendo clicando duas vezes no vídeo você abre todas as opções para você trabalhar como se fosse um Photoshop tá então, fica aí essa dica final também, que você, além, antes de você trabalhar com os filtros, por exemplo, você pode já presetar a sua imagem original, né? Arrumei a minha imagem, agora eu vou colocar os filtros, aí você coloca os filtros, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, é um software reforçando e finalizando, para usar para qualquer vídeo de render que você fizer, não importa qual software, tá bom? Muito obrigado pela atenção, gostou do vídeo, por favor assina o canal da Arquiteta, que a gente vai estar sempre fazendo uns vídeos bacanas como esse para você, tá bom? Valeu, um abraço, até!